Caraca, olha a destruição Olha lá, véi. Que isso, velho E aí, galera, beleza de nota com vocês Com mais um vídeo, estamos aqui E hoje, galera, mais um vídeo de sobrevivência Hoje a gente vai tentar sobreviver a todos os desastres que pode acontecer nesse planeta Como terremoto, furacão, meteoro E aquele, né, que é só nos cinemas e nos jogos Que são os zumbis, mano Já pensou você tendo que é, sobreviver a tudo isso? Eita Meu Deus, tá tremendo tudo Ai, Nossa Caraca Cai, cai Que isso? Ei, ei. Galera, ela parou de tremer Eu não sei, mano, eu não sei o que eu faço, velho Que Meu amigo, olha o tamanho Disso, velho Caraca É um furacão, mano Olha o tamanho do furacão Que tá acontecendo, velho Nossa, velho, que isso Que isso, mano, olha isso ele sugou nos carros. Tá chegando perto, vambora. Vamos descer daqui, velho. Vamos descer daqui. Mano, ele tá muito perto, velho. Vai me sugar. Meu carro tá ali. Não, não. Olha o tamanho, velho. Caraca, começou a tremer de novo. O ah! que que tá acontecendo? Começou a tremer de novo. Caraca, o terremoto de novo, olha isso Levanta, levanta Olha o ali, levanta Meu Deus Não consigo levantar Levanta Vai, Michael Caraca, que loucura é essa Ai, cai de novo, cai de novo Levanta, levanta Sai, sai, sai Tá tremendo demais Ai, sai, sai, sai, sai, sai, sai A cidade inteira tá tremendo, galera Vambora ah. Meu Deus do céu, cara O mundo tá acabando Nossa, cara olha o, te... olha o tornado ali, velho Olha o tamanho dos meteoros Caraca, olha a destruição Olha lá, véi. Que isso, velho o que está que acontecendo com o mundo? Meu Deus! Cara, eu não sei o que fazer, velho. Ah! Nossa, velho! Olha o tamanho das pedras. Olha o tornado lá, galera Que isso? O que tá acontecendo aqui? Ai, não, não, não, não ah, Meu carro já tá... Que... Tem um prédio caído aqui, cara Tem um edifício caído Olha isso meu Deus, tá tudo fechado. O que aconteceu aqui? Sai, sai, sai, sai, sai, sai! Caiu, caiu um prédio aí. Caraca! Não sei o que fazer. Meu Deus, o tamanho dessa pedra, cara! Olha o? Cara o o que aconteceu, velho? Olha o prédio caído ali Ó, caiu um prédio no centro Caiu um prédio no centro Caraca, sai da frente, sai da frente Nossa, o terremoto ali, velho né? Terremoto não, furacão! fracão O fracão vai puxar a gente, mano Sai, sai, sai, sai, sai. Por que tá fechado, velho? Sai, sai, sai o cara. Caraca, galera. Olha aqui um trem, velho. Caraca, de onde veio esse trem? Nossa, velho. Mano, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, é o fim do mundo Cara Terremoto Tsunami Destruindo a cidade, velho Vou tentar me esconder aqui O que é, cara? Sai daqui Sai! Sai! Meu Deus. Sim. Será que eu vou conseguir sobreviver, galera? Galera. Eu consegui sair lá de baixo, velho. Porque começou a chegar água. E... O furacão se foi, cara. Mas olha só como é que tá a situação. Olha só como é que tá a situação, cara. Olha como tá a situação. Eu consegui chegar aqui em cima porque a água tava sendo. tava vindo. tomando tudo. Olha isso, cara. Carros sendo levados pela água. Que isso, cara? Que que tá acontecendo? Ei! Não, não acredito. Que isso? Cara, são zumbis, velho. São zumbis, cara. O que, que aconteceu com o planeta? Some help with that São zumbis, galera. Olha isso. Cara. O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu com o planeta? São zumbis, cara. Será que houve alguma o um terremoto houve alguma radiação mas eu não virei meu deus eu you know preciso sair daqui cara yeah? eu preciso sair daqui galera mas como eu vou ter que me jogar nessa água não tem jeito Ali tem uma parte alta, cara, eu vou lá Vambora, vambora Que isso, cara Sumiu Vambora, vambora, vambora Caraca, não tô nem acreditando Ali, aquelas escadas, eu vou subir pra ver, galera Bom, ali vai ser o fim desse vídeo. Conseguimos sobreviver. Eu quase morri, teve uma hora. Tem que tomar cuidado aqui na hora de pular. Ai! Nossa, cara. Nossa, mano, perdi vida. Vamos subir aqui. Bom, galera, se vocês quiserem continuação desse vídeo... Muito importante que vocês deixem o seu like... E é isso aí. A gente pode fazer outros vídeos de desastres. Esse aqui teve uma, uma, uma parte com um desastre natural. Com um zumbi que não é desastre natural. E é isso aí. Conseguimos sobreviver. Caraca, choveu, ter terrem choveu terremoto, cara. Choveu meteoro e tudo, velho. Olha a situação, velho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e se gostou já sabe, clica no gostei, compartilha se Inscreve aí no canal aí se vocês quiserem mais vídeos assim Vamos até ali, ó Vou mostrar pra vocês A situação De Los Santos Ai Nossa, véi Jesus. Caraca, eu não sei como é que eu não morri ainda, mano Olha lá